Eu sou a Isa e hoje eu vou mostrar pra vocês um jogo que eu fiz, que é um jogo educativo para crianças e no espaço. Esse jogo fugiu, assim, de tudo que eu já tinha feito na minha vida, assim, tipo, ele saiu completamente dos padrões dos padrões dos meus outros jogos, né? Por exemplo, meus outros jogos, a gente tem jogo 2D, a gente tem jogo clicker, a gente tem jogo de texto e a gente tem jogo 2D de novo. E nenhum desses jogos são, primeiro, infantis, tipo, focado para o público infantil, e nem 3D. E esse jogo, ele é educativo, infantil e 3D. Então ele é totalmente diferente de tudo que eu já fiz, eu tô muito feliz de mostrar ele aqui pra vocês. Eu até fiz uma maquiagem, ó, tá vendo? Tem uns brilhos, tipo estrela, só que tá grudando um pouco o meu, meu olho, parece que eu tô assim, ó. O jogo é esse daqui, ó, jogo pelo... Jogo pelo Sistema Solar. Tour pelo Sistema Solar. Eu fiz ele na matéria de jogos educativos, claro. E eu fiz ele juntamente com o Lucas Schermack, que que está no desenvolvimento do jogo de moda, o Matheus Heisler que também está no desenvolvimento do jogo de moda e o Matheus Tambose, que está na minha sala. E eu tenho mais uma coisa diferente, uma coisa que eu nunca tinha feito antes. eu narrei esse jogo inteiro eu dublei esse jogo ai eu tô feliz, eu descobri que eu amo isso, descobri que eu gosto muito de dublar e de narrar as coisas não foi uma surpresa tão grande assim, porque né porque eu já fiz aquela a série de The Sims, eu dublei aquela série de The Sims eu vou deixar o link do vídeo aqui se você nunca viu eu falei assim, gente, eu acho que se a gente colocar um monte de texto, as crianças não vão gostar. Vamos dublar esse jogo. Eu escrevi o texto, eu pesquisei sobre cada planeta e eu dublei o jogo e editei minha voz. Gente, eu... Assim... Eu não queria mostrar o jogo inteiro, mas ele não funciona no celular. Então eu vou mostrar o jogo inteiro porque eu tô orgulhosa do que eu fiz, eu tô orgulhosa, entende? Eu quero mostrar pra vocês que não vão conseguir jogar. Ai, gente, sério, então, foi nesse, nessa matéria que eu descobri um talento novo, eu inclusive, gente, eu estou vendendo esse meu talento, né, como faz. Eu entrei naquele, naquele site chamado 20pila, eu vou deixar o link aqui na descrição do meu perfil caso você queira me contratar pra, pra gravar alguma coisa pra você, e muitas pessoas já me contrataram, gente, então talvez vocês escutem a minha voz em algum vídeo do YouTube, ou algum vídeo de propaganda de jogo, porque eu fiz uma propaganda de um servidor de um jogo. Então, eu fiquei muito feliz, né, de descobrir. Inclusive, depois desse, desse jogo, o Lucas me chamou pra dublar o jogo dele, que foi em inglês. Eu não vou jogar o jogo dele aqui, eu vou jogar ele em outro vídeo que eu vou gravar. Hoje é só sobre o tour pelo sistema solar. Eu sei que o nome é ruim, isso mas assim, a gente teve outra ideia. Eu vou jogar o jogo inteiro, porque é um jogo bem rápido, só pra vocês ouvirem tudo. E se você tem a oportunidade de jogar, por favor, jogue você. Saia do vídeo antes de eu terminar de jogar. A gente escolheu fazer ele em 3D, que é um jogo sobre o sistema solar. Claramente. Então a gente queria fazer uma coisa meio pequeno príncipe, assim, dele pisando nos planetas. A intenção é ensinar um pouquinho mais do que a gente aprende sobre cada planeta. Porque quando a gente aprende na escola, a gente aprende a ordem dos planetas, né? E algumas coisas básicas, tipo, como eles são visualmente, né? A gente não aprende muito mais coisas. Então eu estudei bastante sobre cada planeta, eu, eu li sobre eles em vários sites diferentes. Só que se você for pesquisar sozinho mesmo, você não vai encontrar muitos textos grandes sobre cada planeta, hein? Então, obviamente, eu não queria fazer um jogo gigante também. Então, eu comprimi, assim, as informações mais interessantes que eu encontrei. E falei aqui pra vocês. A minha voz vai estar um pouco diferente, por quê? Como é um jogo infantil... aí eu não vou falar mais nada, porque eu acho que eu vou ficar dando spoiler se eu falar as coisas. Ah! Olá! Você foi selecionado para uma incrível expedição no nosso sistema solar. Vamos conhecer todos os planetas que fazem parte da nossa galáxia mais próxima. Se você aceita essa jornada, caminhe até a saída da base com as setas do teclado. Ah, sou eu, sou eu. Como vocês podem perceber, a minha voz tá um pouco diferente, né? Porque É um jogo infantil, então eu quis deixar a minha voz mais com cara de criança. Olha só, a gente tem aqui o sistema solar. Olhem que fofo. É o Sistema Solar, gente. São todos os planetas que a gente vai visitar girando em volta do Sol. Essa é só pra falar que a gente não modelou nada, tá? São todos assets. Então, tipo, essa estação espacial aqui, a gente pegou ela pronta. Assim como todos os outros planetas. Olha só. Daqui dá pra ver o Sol, dá pra ver Saturno. Ó, essa é a saída da base, né? Mas aí dá pra gente brincar mais um pouquinho aqui. Olha que coisas legais que tem aqui. Muito legal, né? Vamos começar a nossa aventura espacial, então. É um jogo bem curto, gente. Vamos começar de trás para frente. Primeiro, o oitavo planeta de distância do Sol, Netuno. Netuno é muito frio e azul por conta de sua composição. É feito de gases como hidrogênio, hélio e metano. Decorou? Um dia em Netuno é igual a 16 horas, e um ano em Netuno é como se fossem 164 anos na Terra. Já pensou? Ninguém ia fazer aniversário lá. Que engraçada. Netuno é onde mais venta no sistema solar, com ventanias que chegam a 2 mil quilômetros por hora. Quer continuar a explorar? É só seguir em frente. Então, né, ó... Oh. Se você sair... Dá para você andar pelo planeta? Dá. Só que o que acontece? Você vai perder o seu ponto de saída, né? Aí eu, eu me perdi. Todas as vezes que eu tava jogando, eu me perdi no ponto de saída. Opa! Bem-vindo ao Urano. Do... Ai, ah, isso aqui virou piada. Opa! Oitavo para o sétimo planeta de distância do Sol. Como é um dos mais longes do Sol, também é muito muito frio e formado pelos mesmos gases que Netuno. Você lembra quais são? Aí olha só, eu vou errar. Eu lembro quais são porque eu falei isso, mas eu vou errar. Não é essa a resposta. Tente de novo. Isso mesmo. Hidrogênio, hélio e metano. Mas, diferente de Netuno, Urano é mais esverdeado. É turquesa. Para nós, equivale a 84 anos em Urano. E, assim como Saturno, Urano possui anéis em sua volta. Não são muito visíveis, pois são formados por rochas de gelo e partículas escuras que não refletem a luz do Sol. Agora que você conhece um dos maiores planetas do Sistema Solar, vamos para Saturno? Aí, gente, olha que legal Dá pra ver Saturno ali, meu Saturno tá ali, entendeu? Saturno tá girando Vamos pra Saturno Só que daí você chega Uau, aqui Saturno, Saturno já tá chegamos em Saturno Socorro. Daqui podemos ver a Terra Bem pequenininha Opa Mas se segura Esse planeta gira muito rápido Em 10 horas Ele dá uma volta em seu próprio eixo Saturno É composto por Hidrogênio e hélio e os seus anéis são pedaços de cometas, asteroides e luas despedaçadas. Você acredita que a densidade de Saturno é tão pequena que ele poderia flutuar no oceano? Assim como um pedaço de isopor. Ai, gente, tô ficando tonta. Imagina um planeta boiando no mar. Ai, tô ficando tonta. Saturno é apressadinho demais. Tanto que está ficando achatado por girar tão rápido. É sério. Vamos logo para Júpiter. Se sentir saudades de Saturno, saiba que você sempre poderá vê-lo nas noites da Terra. Aí, né, eu nem me mexi porque eu sabia que eu ia me perder. Aí eu tava ficando no botão errado. Sabia que eu ia me perder desse negócio aqui. E... Bem-vindo ao gigante gasoso, Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar. Ele é formado pelos mesmos gases que Saturno. Você lembra quais são? Eu lembro, você lembra? Vai, eu vou deixar você chutar. Vou te dar 5 segundos. Se você escolheu hidrogênio e hélio... Caramba, você é um ótimo pesquisador. Só por isso vou te contar mais uma coisa sobre Júpiter. Muitas tempestades acontecem aqui. Tempestades fortes e tempestades grandes, assim como a mancha vermelha, um redemoinho que conseguimos ver de longe. São várias tempestades juntas e elas são enormes. Agora chega de tempo ruim, vamos para Marte. Bora para Marte, menina! Já estamos chegando em Marte, menina! Chegamos no planeta vermelho, o quarto planeta de distância do Sol. Marte se aproxima muito de um deserto, tem um clima seco, quente durante o dia e Aqui extremamente frio durante a noite. É um planeta muito rochoso, a maioria das pedras são de basalto. Marte se parece bastante com a Terra, possui estações do ano e seu dia tem pouco mais de 24 horas. Só que ele é pequeno. Até agora não há vestígios de vida em Marte. Mas quem sabe, né? Os pesquisadores e curiosos como nós estudam formas de trazer a vida terrestre para o planeta marciano. Acreditam que talvez exista água aqui em algum lugar e em algum futuro poderíamos ser habitantes desse planeta vermelho. Mas aqui existe um vulcão, oh, vulcão imenso, ali. maior de todo o sistema solar. Você ouviu isso? melhor a gente voltar para casa. Hum, é um vulcão, entendeu? É o um vulcão entrando em uru, uru, erupção. Gente, isso aqui é o um marciano. Ai, é o um marciano, veio o é um marciano. Ai, vamos lá. E, por casa, eu digo terra. Nosso planeta azul que não é feito de gases, mas sim de água. É um planeta rochoso e o único do sistema solar que tem água líquida. Milhões de anos atrás, todos os países eram juntos em um só. Todos os continentes estavam ligados por terra. E isso era chamado de Pangeia. Conforme os movimentos das placas tectônicas e do oceano, as terras foram lentamente se separando, até se tornar o que é hoje. Muitos acreditam que continuamos em movimento. Onde será que vamos parar? Agora, vamos visitar o planeta gêmeo da Terra, Vênus. Então, gente, olha só, prestem atenção nessa referência. Aqui a gente está na África, eu acho. E olha onde é que está o ponto, gente. Ó, Aqui a gente está no Brasil, aqui ó, nos Estados Unidos, entendeu? O ponto pra gente ir pro próximo planeta tá no Brasil, mano. Vênus é chamado de planeta irmão da Terra, pois seus tamanhos são muito parecidos e ambos são rochosos. Um dia em Vênus dura mais que um ano em Vênus. Pois é, fiquei confusa também. É o planeta mais brilhante do Sistema Solar e o mais próximo de nós. Por isso conseguimos vê-lo com facilidade. Ó, quer ver a Terra? Nossa, tô Derrida suando. Aqui é o planeta mais quente do Sistema Solar. E ele gira para o lado contrário, de leste para oeste. Já chega desse calor. Vamos para Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol. Então, é sobre ele, o ano dele ser menor que o dia, é porque a velocidade de translação, a diferença da velocidade de rotação, enfim... Eu... Como Sim, aqui é o planeta mais é perto, perto do, do Sol. Sol, mas Vênus ainda uh! é o mais quente. De um lado, onde o Sol bate, é extremamente quente. E do outro, onde fica escuro, é extremamente frio. Mercúrio é basicamente feito de ferro. E ele é o menorzinho de todos os planetas do Sistema Solar. Além de tudo... Ele não tem atmosfera Fazendo com que as temperaturas mudem muito Esse foi o nosso último planeta da jornada Vamos voltar para a base Let's go! Espero que tenha gostado da nossa jornada O que você acha de revisarmos tudo o que vimos Para deixar bem guardadinho na nossa memória? Quantos planetas o Sistema Solar tem? Eu vou dar 5 segundos para você responder Qual é a ordem dos planetas de acordo com sua distância do Sol? Começando pelo mais próximo. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Saturno... Urano, Netuno. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter. Esqueci de Júpiter, gente. Você é um excelente pesquisador. Muito obrigada por me acompanhar nessa jornada. Espero que guarde com carinho na sua memória. Até logo. Acabou gente, acabou Você pode ficar aqui pirando A câmera bugou essa hora mas, mas finge que a órbita virou Gente, foi isso É esse o jogo, eu não tenho nem mais o que falar né? Porque assim Eu, eu joguei o jogo inteiro O primeiro jogo que a gente joga inteiro Eu acho aqui no canal, não sei mas, ai gente, foi muito legal jogar esse jogo, eu gostei, jogar, criar esse jogo, eu gostei muito, e eu espero que vocês gostem também, me falem o que vocês acharam da minha dublagem, tá? tem alguns errinhos ali, mas foi a primeira vez que eu fiz isso, tipo, pra um jogo, assim, eu tive que basicamente criar, né, um tipo de voz que eu ia fazer, a ideia é que fosse uma IA, né, uma inteligência artificial falando com você... Da base, uma guia para essa viagem. É, eu espero que tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever aqui no canal. E por favor, me dá sua opinião sobre esse jogo. Foi muito legal fazer. E agora que você viu uma gameplay completa. Eu quero que você dê sua opinião. Tchau. Até o próximo jogo.